Clone dessa vez aqui com mais um vídeo pessoal e um... Outro vídeo que muitas pessoas me pediram. Eu fiz um vídeo há uns cinco meses atrás, um spirit box muito importante pra mim, que foi um teste. Eu tinha comprado recentemente um spirit box. Pra caso vocês não sabem o que é spirit box, basicamente é uma caixinha e essa caixinha ela fica passando algumas rádios. Vários paranormais dos Estados Unidos acreditam que os fantasmas podem se comunicar através dessas ondas de rádios. Resumindo, eu comprei um equipamento muito caro, inclusive, um equipamento lá dos Estados Unidos. Ele chegou aqui em casa e eu decidi testar fazendo Spirit Box. Só que não era um simples spirit box, com uma pessoa comum, era uma pessoa muito famosa, que no caso o último que eu fiz foi da Marília Mendonça, a gente teve muitas coisas positivas, o meu coração inclusive ficou muito em paz com aquele Spirit Box que eu tinha feito, só que o pessoal tava pedindo para eu fazer um outro, uma outra parte, muita gente mandou mensagem positiva, falando sobre o vídeo e tal, pedindo uma outra continuação eu acho que tipo assim pessoal, a gente tem que ter um, a gente sim deve é, buscar pelo menos eu, eu devo buscar como eu, tra eu trabalho nesse meu já mais de 10 anos, no Mundo Sobrenatural, o que acontece é que eu tenho que saber aonde que eu preciso acelerar e frear, e uma outra parte do vídeo da Marília ele Mendonça, não vai ocorrer. Até porque a gente já teve as respostas que a gente já teve no vídeo. Então, tipo assim, não adianta eu ficar assistindo alguma coisa que a gente já sabe a resposta. Muita gente me pediu pra eu fazer um outro Spirit Box com outra pessoa, que é o MC Kevin. Você teve acesso agora ao laudo final da perícia. Eu espero que a Band não corte o meu vídeo. Vou até colocar o... Aí. Pra topar essa parte aqui. Band News. Pra não... É que foi feita no quarto, onde MC Kevin estava reunido com alguns amigos. Pela esse laudo pericial, a polícia civil concluiu que de fato o episódio foi um acidente, não foi uma tentativa de suicídio ou crime, a hipótese de... A tentativa de crime ou suicídio foi descartada porque não teve indícios de brigas ou ações violentas nesse quarto em questão. A gente lembra que o MC Kevin morreu no último dia 16 e principalmente o que chamou mais atenção foi o depoimento da Bianca Domingues, a mulher que estava com ele na varanda e cobrou dois mil reais para ter relações sexuais com ele, mais um amigo, Vitor Fontinelli. Por dois mil reais é muito... Conhecido como MCVK. Nesse depoimento da Bianca, ela cita que eles estavam tendo relações sexuais na varanda e, em um certo momento, ele ficou noiado, preocupado. Exatamente... <risos> Jornalista falando essa palavra: noiados. Essa palavra que ela usa no depoimento, com medo de ser flagrado pela esposa ali na varanda e ele resolve pular da sacada da varanda onde ele estava do quinto andar para o quarto, mas ele acaba escorregando Peraí, peraí. Com medo de ser flagrado pela esposa ali na varanda e ele resolve pular... Da sacada, da varanda onde ele estava, do quinto andar para o quarto, mas ele acaba escorregando e não resistindo à queda. Eu decidi nesse vídeo fazer um spirit box, eu fiz uma caixinha lá no meu Instagram, inclusive. E essa caixinha eu pedi algumas perguntas, algumas coisas que vocês gostariam de saber sobre o que, que, que aconteceu. Tem algumas perguntas eu vou fazer, mas a maioria... Espera aí, eu vou ler, porque foram vocês que pediram pra eu tentar fazer esse teste aqui novamente, tá? Clica no gostei, é muito importante essa avaliação de vocês, tá? Se inscreve no canal, também é muito importante. Enfim, Sim. vamos lá. Oi. Oiê, tá arrumadinho? É. Tô, é o seguinte: esse split box eu vou. O Daniel ele vai me dar uma ajudada, principalmente por duas coisas Principalmente porque ele é muito fã Da MC ah, Kevin cara, né? e, tipo... Eu tô até feliz, mano, de estar fazendo esse vídeo aí Porque se eu conseguir ter uma forma de contato Com ele, se ele estiver nesse plano ainda Vai ser, nossa, vai ser incrível demais Tipo, a espiritualidade é uma parada muito louca, tá ligado? Porque ele pode ter, tipo eu não sei, porque tem tempos também de encarnação, pode, tipo, ele pode estar até em outro corpo. Não sei se deu tempo, porque se eu não me engano deu seis meses da morte, oito meses, eu não Na sei. Na verdade, foi dia 16 de maio, então vai fazer quase um ano, entendeu? Então, tipo, eu não sei qual é, que é o tempo exato, mas é ele pode também, tanto ir pro céu, sei lá por inferno, pode estar tá vagando Então, tipo assim, se ele estiver vagando aí, Provavelmente a gente vai conseguir uma comunicação Se não, a gente pode puxar a informação Tipo assim, de uma pessoa que está vagando Que saiba a informação de cima ou de baixo, tá Nossa, ligado? vai é ser incrível Eu vou ligar o Spirit Box, inclusive, pessoal Porque basicamente ele é um Spirit Box Que eu comprei de fora, né? Como eu falei pra vocês E eu tenho que pegar no cristal Quando eu pego no cristal A minha energia passa pro cristal Sabe exatamente a intenção que você quer E aí ele, a facilidade pra as palavras saírem daqui desse spirit Box é muito mais fácil do que as outras, né? Bom, esse barulho que o clone coloca, meu Deus do Céu Olá pessoal, antes de tudo eu quero falar pra vocês que eu tô fazendo esse Sprit Box com o maior respeito, principalmente aos parentes, a todo mundo e eu acho que é uma forma da hora também de se comunicar, não só porque ele é famoso, tipo assim, eu já li, do, eu, eu trago vários split box aqui no canal. Não é só porque é alguém famoso que, tipo, é, você deve estar na garantia de certo ou errado, tá ligado? Eu não concordo com isso, mas de qualquer forma vamos tentar alguma comunicação, ver se vai aparecer alguma coisa, se alguém vai falar alguma coisa, o que que vai acontecer. Eu também tô muito curioso. Eu mesmo conheci o MC Kevin graças ao Toguro, tive a oportunidade, um cara muito gente boa, tipo, você é a pessoa mais ou que eu já conheci tá ligado? E o engraçado é que quando eu conheci ele, tipo, o cara tava com blusa da Lacoste, e daí coisinha da Gucci, tá ligado? Tipo, o cara tava nem com, com nada. E isso é, tipo, eu, eu prezo pra caramba, tá ligado? É uma parada que, que eu acho bacana. Mas enfim, tem muita gente querendo saber sobre a morte dele, sobre o acidente, o que aconteceu. E.. Eu, Henrique, estou reunido nessa sessão de Spirit Box atrás de um homem que morreu em 16 de maio, no Rio de Janeiro, eu estou atrás de um homem chamado Kevin Nascimento Bueno, ele era conhecido por MC Kevin, ele morreu em 16 de maio, no Rio de Janeiro. A causa foi. alguns acreditam que ele foi empurrado, outras pessoas acreditam que ele foi um acidente. Eu quero que alguém venha no Spirit Box que conheça ele, ou até mesmo ele. Que? Tô aqui. Eu vi, eu tô aqui, mas. Quem que tá aqui? Você conhece o MC Kevin? <risos> Eu consigo falar com o MC Kevin? Oi. Não. Não? Eu tinha ouvido oi. A primeira pergunta da né? Gonzalez Juju perguntou onde que o MC Kevin tá. Aonde que o MC Kevin tá? Por favor, nos ajude. Tá negando sempre, né? Aonde que o MC Kevin está? Você o conhece? Conheço. Não consegui entender. Você pode repetir? Você conhece? Sim. Sim? Sim. Conseguiu alguém, pelo menos. Não estava dando, não. Você sabe onde o MC Kevin está? Em paz Tá em pois paz? Eu isso aí, em paz ele, ele tá em paz? Você consegue me confirmar isso? Tinha muitos fãs que gostavam dele E a gente gostaria de uma confirmação desse outro lado aí Você conseguiria me confirmar? A pessoa que está conversando comigo poderia responder de novo, por favor? Quero falar com a pessoa que me respondeu agora há pouco Deixa eu pensar um Pensar. Pouco. Vai começando a ouvir paradas, tô ouvindo o nome do cara. Você poderia fazer uma ponte com ele? Eu recebi a mensagem que ele está em paz. Você pode me confirmar isso? Eu preciso aqui. Você pode me responder se quiser. De novo pensando. Eu preciso de uma informação, eu preciso de uma ajuda de vocês. É, é a sua ajuda, nossa. Só um pouquinho. Beleza. Ele pede Parece que tem várias pessoas. Tem. E uma não. Tipo, e alguma não quer ajudar, entendeu? Eu recebi uma confirmação do cantor que ele está em paz. Eu preciso saber dessa informação. Não sabe? Quem que está aí com você? Você consegue me ajudar, outra pessoa? Quero saber algumas perguntas sobre o cantor MC Kevin. Difícil. Difícil. Por que difícil? Pelo jeito você conhece o cantor. Eu preciso de um sinal de vocês, uma ajuda. Não. O vocês... que falou Kevin, a parada, mano? Ah, mano, me errei aqui, ó. Você acertou a pessoa com o que eu quero conversar. Ele sente saudade da, da, da família dele? Ele sente saudade da família dele? Poderia ser mais claro, por favor? Amor. Amor. Falou amor. Falou. Pergunta da Deolane. Você quer Você Sente saudade da família dele? É, provavelmente da doutora Deolane. Sim, bem de fundo, sabe? Tem muita gente aqui desse outro lado que também sente falta dele. Mas como ele está em paz, eu não quero incomodar, mas eu quero algumas respostas de vocês. Eu a morte dele foi um acidente? A morte dele foi um acidente? Ele pulou. Ele pulou? Mas a morte dele foi um acidente? Mas... Ou ele pulou ou foi um acidente. Decide na né? Porque... A morte dele foi um acidente? Ele foi empurrado sem querer, então? Cachorro. Cachorra. Então, provavelmente, a prostituta empurrou. O cachorro. Ele foi empurrado? Por quem? Cuspido. Cara, eu juro que tem de cachorra e eu ouvi ela cuspindo, velho. Caralho. Caralho, você ouviu tipo um choro, mano? Eu ouviu tipo um, um grito, choro, né? Minha opinião agora, eu acho que ele não fumaria, tá ligado, mano? Vai ficar um ponto de interrogação sempre na mente de todo mundo, né? Cara, talvez ele pode ter tomado um susto, tá ligado? Perto ali da beirada, tomado um susto e caiu. Mas não ter pulado propositalmente. Qual que é a mensagem que o... o, MC... o Henrique. Oi, tudo bem? Eu preciso falar com... Alguém que conheça o MC Kevin ou ele. Eu estava falando com algumas pessoas agora, só que eu não sei quem são. Sente falta da mulher dele? Ele ama a mulher dele? Eu gostaria de alguma mensagem dele Ele tem muitos fãs e muitas pessoas desse outro lado Que gostam muito dele Qual que é a mensagem que ele tem para passar pra... Sim, por mim. Pode falar para mim que eu passo para ele. Então, pro Kevin, para vocês estão vendo, tá, pessoal? Qual que é a mensagem que ele tem para passar pra gente? Amém. Amém. Amém? Essa é a mensagem dele. Tem alguma outra informação para passar para passar pra gente? Sim. Qual que é? Tô em paz. de novo. Tá arrepiando aqui, velho. Eu vou ouvindo Depois eu vejo a de dedição, se for isso eu coloco. Uhum. Sim. Repete, por favor? Pode repetir. Não entendi, pode repetir de novo. O bagulho fica rindo, mano. Fica. Pode passar a mensagem que eu vou falar pra você pra ele? Tem. Pode. Poderia passar a minha mensagem, então, pra ele? Não, sem risada. Manda. Tem. Eu sei que provavelmente ele já sabia, mas principalmente a mulher dele gostava muito dele. E ela tá sofrendo muito, mas ela... Mas ela ama muito ele. Assim como todos os fãs. Você consegue passar, por favor? Eu consigo. Tá certo, eu vou, eu vou desligar a comunicação. Só quero saber se você tem mais algo pra falar. Você tem mais alguma coisa pra falar? Nada. Você entendeu minha mensagem, né? Entendi. Entendi. Tá, vou desligar a comunicação, tá? Obrigado, viu? Cadê? parece que eu Posso me ouvi. De novo, né? O ficar... que, que aconteceu agora? Hã? Vai entrar. Pode entrar. Tá permitido aí, ó. A porta tá, tá fechada, eu vou abrir agora aqui, ó. Pode entrar. Quem vai entrar? Quem? Eu? Pode entrar! Olha lá, ó. tá aberto! Mais alguma? Mais alguma? Mais algum insulta ou não? Para mim, é isso mesmo! Caraca, meu! Pode chegar. Pode ir também. Cadê ele desistiu? Continua. Você tá aqui, tá aqui, beleza. Vai aí. Você viu o Kevin? Eu vi Kevin. Um MC Kev dentro do quarto do demônio. E é isso? É isso? Acabou? Tá, você tá aqui. Mas por que, que você quis entrar aqui? Não sei. Vou desligar o spirit box. Pode rir. Pode xingar à vontade. Pode liberar toda a adrenalina. Qual que é a mensagem? Kevin, eu ouvi de novo. Só Falou com o nome do cara já umas 10 vezes hein? Falou. Fala, Kevin o quê? Ó, oh, Kevin, a mensagem é essa? É. Então beleza. Em 3 segundos eu vou desligar, 3, 2, foi então, tchau.